Melhor de todos! What's up guys! Hoje tem um vídeo onde eu vou assistir alguns vídeos e reajar alguns vídeos que vocês me indicaram. Até meu amigo Gavin do canal Small Advantages me indicou a assistir esse vídeo Se chama Trenzinho Carreta Furacão Eu não tenho nenhum pouco de contexto para assistir esse vídeo Agora eu tô vendo tô vendo alguns personagens aqui Tem Mickey Mouse, tem, tem Papa, eu acho Os outros dois, não sei, mas só do thumbnail eu tô animado a assistir o, o vídeo então, vamos lá. <risos> What? Ok, e agora é Captain America? Que foi para dançar também? Ok, calma, calma. No outro vídeo, no último vídeo com o meu chefe foi a primeira vez que eu conheci os Mamonas Assassinas E foi foi muito triste, até eu não sabia que eles faleceram A Michelle me contou durante a gravação do vídeo E eu fiquei muito triste Eu acho que eles eram uma banda única no mundo, não só no Brasil Mas enfim, eu acho eles tão ridículos e Aqui também é tipo qual é a coisa mais ridícula que a gente pode fazer e vamos fazer isso. É isso que eu tô assistindo agora. Vai ter mais alguém que vai, vai dançar? Eu quero saber quem são as outras dois personagens aqui. Oi, Mi! Oi! Bem! Quem, quem são os dois aqui? Tá. Aqui, ó. Esse aqui é o Fofão. Ele é um personagem brasileiro de quando eu era muito criança. Muito criança até de antes. Tá bom. E, e esse aqui é o palhaço. Eu acho que é só um palhaço, eu não tô reconhecendo. <risos> tá bom, obrigado. nada. <risos> Nossa, elas dançam bem até? Tipo, quem, quem tinha a ideia fazer esse tipo de, de dança, né? Mas eu quero saber se é uma, uma banda, se eles fazem isso regularmente, se eu posso ir num show deles. É tão ridículo, mas ao mesmo tempo não me chocou, porque eu já assisti uh, algumas outras coisas do Brasil e amei esse tipo de, de coisa. Significa que os brasileiros, que vocês têm um bom senso de humor também. Capitão da América! Capitão da América! Meu Deus! Achei super engraçado. Ainda não sei por que esse vídeo existe, mas eu gostei. Mi! Oi! Vem ajudar! Quais são os outros hum. uh, os outros vídeos virais para eu assistir? Tá, tem um que é super antigo, alguns anos atrás já, uhum. mas foi super viral. Coloca aqui Dó, eu acho que já vai sair. Dó? Isso. Tá, você quer me dar contexto ou é só, só para eu assistir? Só assiste, tá só bom. assiste. Não é de matar! Não é de matar! Eu Não é, é... matar a formiguinha? Quem matou essa formiguinha? São gêmeos? Entendeu? Calma, calma, pegou... ok? O okay. que aconteceu mesmo? E o irmão dele matou a formiguinha. Ele tinha uma formiguinha e o irmão dele matou. Formiguinha! a formiguinha dele? Isso <risos> é melhor de todos. Mati. Mati mesmo. que foi? que eu fiz? É, muito lindo, cara. <risos> matou a formiguinha dele? A <risos> perna Vai morder a perna dele? <risos> ah, ele matou a minha formiguinha, a avó morder a perna dele. <risos> ele matou a sua formiguinha? Como que ele matou a sua formiguinha? <risos> Por que você matou a formiguinha dele? <risos> <risos> Que desculpa! vai ficar para mim. Isso é muito bom. Me faz lembrar aquele vídeo uh, Charlie bit my finger. Que foi muito popular no Brasil também. Também? Uh -huh. uh, acho que é no mundo inteiro. Pois. Mas isso é no mesmo nível. <risos> Foi muito bom. Muito bom, né? Tá, próximo. Mais um, mais um. Mais um. Aham. Uh -huh. Alguém me indicou no outro vídeo para assistir, paródia da Rihanna War Kekera. Da Kéfera, é. Ai, ah, eu vi um pedaço desse vídeo já, mas é? acho que não inteiro. Vamos, Se tu não me der me blá, blá, blá. Esse cara mesmo parece o Drake, uh -huh. né? Já te avisei. essa vaga no WhatsApp. Eu sua Vocês falam Time Line? Uh -huh. Oh my God! Por um segundo eu achei que ela estava fazendo uma piada só por causa da, da música, para ficar mais Não, engraçado. Time é timeline. Então, temos timeline. Acabei de descobrir que vocês falam barman. Bar, Não, barman. Bar bar mas mesmo assim, isso é muito engraçado. Isso, mas, porque vocês têm algumas palavras que vocês usam, é, são palavras que, que parecem palavras inglesas não que são palavras inglesas mas a gente usa de um jeito errado barman não existe no nos Estados Unidos mas vocês usam para significar bartender, bartender. Yeah, yeah. eu acho isso muito <risos> engraçado mas enfim timeline <risos> que que é o pipi? tipo pinto <risos> meu Deus <risos> Mas só ok, que ela, ela vai fazer arena. Então. Vai chutar. Oi, oh, que <laughs> grosso. Yeah, ok, calma assim. Não tô ficando. Vamos começar um pouco. Não quero virar o jogo, mas você exagero. Não fez aquele cara bonito seus. Tipo, a coisa aqui. <risos> Elas nem tentaram arrumar a coisa. Mas é que é de propósito. Ah, com certeza. Sensacional. Uh. Calma, piti à toa? Não, Good. tipo mulher não dá piti, não freak out. Ah, ok, tipo, okay. À toa. Tipo, fica suce. Freak out por qualquer motivo, assim. Ah, piti tá. à toa. Só que oh. What the fuck? <risos> Calma. Nossa, é tão ridículo. Agora eu quero conhecer mais mais vídeos dela, ah, né? Os vídeos dela são bem legais. Ah, já é, conheço ela, ela. é super famosa oh, no Brasil. Me compra, blah, blah, blah, blah, blah, para de me gola, blah, blah, blah. Existem pessoas assim nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil tem, tem mais Mas essas pessoas que fazem, elas não tem só isso no canal do YouTube delas Não, eu sei, eu sei tipo, mas. a Kefra é muito mais do que isso, é. entendeu? Talvez eu precise fazer uma paródia Eu falei pra ele hoje já, você tem que fazer paródia <risos> Tá bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana Se vocês colocam a ideia de eu fazer uma paródia <risos> pode deixar no, nos comentários Então é isso, tchau tchau! Eles têm a limonada, só que a limonada deles é metade açúcar, metade limão É super doce Ou então você pede o refri O que é legal daqui é que quando você pede essas bebidas Você pode beber o quanto você quiser pagando um único copo Então por exemplo, eu pedi chá um copo de chá, eu posso beber 10 copos desse, eles vão repondo pra mim...